Cheguei. Aqui é a casa da minha sogra, não sei se dá para você ver aqui atrás, e eu vim aqui para participar do jantar de St. Patrick's Day, porque eles são muito tradicionais, né? Então eles fazem esse jantar e deixa eu só explicar alguma coisinha, umas coisinhas aqui antes de, de eu entrar, porque talvez vá confundir vocês. Eu estou separado da minha esposa, mas a gente ainda é casado no papel. E a família dela gosta muito de mim E eles me convidam para todos os eventos, para todas as festas Ela também faz questão que eu venha Então a gente é muito amigável e a gente Vem eu, ela e minha filha, a gente participa de quase todos os eventos juntos Happy St. Patrick's Day! Então funciona assim, o patriarca da casa, que é o avô, senta lá na ponta E depois, por idade, a gente vai preenchendo as vagas aqui, né? Quando eu entrei na família, eu tava aqui Agora eu tô mais ou menos aqui perto da, da quina já, né? Então vamos ver onde que eu tô Vamos achar o meu aqui Geralmente eu tô do outro lado da Diana Geralmente eu tô do outro lado dessa pessoa aqui Então vamos ver se esse daqui sou eu Não, Eric oh, Será que eu passei daqui, né? Andrew Danny oh, Passei daqui, não. olha aqui, ó Quem que tá aqui? Fábio. Eu não vejo a hora de comer... Esse daqui é o cornbee, a carne. Ela é tratada com sal e cozida com vinagre. Eles estão preparando e eles vão servir isso daí com repolhos refogado, Que é o que os irlandeses comiam antes, né? Antigamente. Why do you have Por que você tem isso? Isso é doing? Come O que estamos fazendo? Vem aqui! É What are we doing here, vem aqui! O que estamos fazendo aqui, DJ? O que é isso? Oh, today is what? What is it? St. Patrick's it? Day! St. Patrick's Day. What are you here for? To eat, right? To yeah. eat! A lot of food, right? Hamburger! Yeah! Hamburger! <laughs> hamburger? Yeah. Hold on. What are we going to eat, Uncle Mark? <laughs> hamburger! Hamburger? <laughs> hamburger! <laughs> what are we doing today? Eating corned beef. With what? Yeah. Cabbage? Cabbage. Right? Yeah. What is to? What's today? Today is your dad's... It would be a Dad's birthday. It would, but what else? Oh, St. Patrick's And what we're here for? Company from Canada. Yeah. What do you, No, what is that? I don't know. What do you do with that? You put your feet on it. Yeah. Show me. Oh, you got some massage, huh? You're massaging your feet. Can you stand on it? You're gonna fall. Uh-oh. Let me go get it for you. Essa piscina aqui tá suja e o frisbee caiu ali dentro tem que pegar where's the skimmer did bring the skimmer okay the rake will work give it to me as crianças brincando Shaylin fazendo travessura aqui é a casa aqui é a casa essa esse aqui é o DJ Daniel Jr esse aqui é a Aubrey Jean a prima da minha filha correndo esse aqui é minha filha Shailen e aqui é a piscina que está coberta Aqui é o escorregador, tem uma catarata aqui, uma... Catarata, uma cachoeira. Ali é onde eles brincam. E aqui é o quintal. E ali, é... ali onde a Bri está, tem supostamente um lago com peixe, mas tá... olha o tanto de neve que está em volta. Então, provavelmente, o lago está congelado e o peixe também. Shane disse: Daddy, você não tem a green shirt? Eu like, Não. Ela disse: "What size você está? Eu like, Small, para adultos. Ele like, disse: Oh, você não pode usar minha shirt porque ela é grande. <risos> Esse daqui é um pão tradicional irlandês que chama Irish Soda Bread. Soda é refrigerante, mas eu, não sei, eu perguntei pra todo mundo por que chama soda bread e ninguém quer me falar o porquê, porque ninguém sabe, na verdade. Mas é muito bom. É tipo um panetone muito delicioso, muito gostoso. Oh my god, Kelly, this is, this is as big as Christmas Eve. Right? I said, because me and Deanna I'm like, look, and I'm like, Bo? Andrew? Matt, who? Oh my god. The president? <laughs> <laughs> and then Kelly said, you know, I E a Kelly disse, sabe, eu quero um franquia. Eu vou St. Patrick's Day. Eu disse, bom. Então Kelly got o St. Patrick's Day? Yeah, Sim, so ela she o St. Patrick's Day. E Donna has tem Easter? Não, got Easter e Christmas Day, e uh, Danny's got tem Christmas Eve, e oh. um... Now, wait a minute. Thanksgiving... Thanksgiving? Thanksgiving. Thanksgiving. Is that your house? Been, yeah, Thanksgiving is nothing... Or... or I'm here, it's here. It's definitely here, it's by my house. Right. Oh, okay. Because that's the time Debbie goes to Florida to be with Danny, you know. Yeah. Wait, we, we're marking Kelly. Yes, oh, absolutely. Yeah, let's oh, yeah, go. Yeah. Yeah. Hold on, I'm saying Grace, be right there, yeah. okay? Happy uh, birthday. Oh. No. Wait <laughs> right. okay, a, a minute, long guys. We've got to say grace yeah, first. I'm not eating. Don't eat. You <laughs> I think <guess> we're watching <laughs> to make <it>. was, <laughs> was, She, was for night. Night. She was. All right. Was All right. Sorry. Shut up. Okay. Oh, that's the love. That's Okay. name of the Father, Go ahead. Bless us, O Lord, for these thy gifts, which we are about to receive from thy bounty through Christ our lord oh é o meu prato <fixen> Eu não sei o que é isso, cenoura. Parsnip. parsnip, que eu não sei o que é também. Parece uma cenoura, só que é branca. E essa carne aqui, que essa carne. Ela é tipo uma carne de sol cozida no vinagre. Muito bom. Isso aqui? Passou? Você é conhecido por mais Não, This is what it looks like. It's a table. the whole table, here. Where's the white one? Right here. Alright, man. What a group. Look at this. Smile. Where are we going? Where are we going? <laughs> the female picture. Sit down, Grandma. <laughs> Sit down, Grandma. Yeah. <laughs> you cannot be working, Grandma. Right. <laughs> Grandma! Grandma! Right. Okay. Oh, grandma! Oh, See how my son just scared <laughs> He was like, he was like da da da da Oh, I gotta get my hair cut back. I think I'm here. Where are you, Shaylin? I got a lot of coffee. What were you doing over there? Olha a sobremesa. really. But see drowning. Some people more than everybody. olha a gritaria. Olha a gritaria. What? Oh my god, my hand. Say hi, Dan. Hello. Say hi my peeps. What's up, peeps? Esse povo não cala a boca. Eles param de falar. Oh yeah, show show cousin Eric your your pillow fight skills. Okay. You, you Where is my daughter? We're not going yet, right? No. Okay, you got you got a creeper, you know. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado desse vlog que eu um pouco da minha vida e um pouco da cultura americana. Não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Até mais. Tchau.